Não sei agora por que você está falando da Gamax hoje. Estamos aqui com o jogo indie agora, né? Para descontrair um pouco das séries. Spider the Fox qual é o nome do jogo. É uma aranha? É uma, uma raposa? Não saberemos. Ah, dá, é, dá pra jogar de controle? Calma aí, gente. ia oh, yeah, voltando. que de... De controle, né? Mais... Mais... Mais zica. Câmera, zoom, inventário, pause, interagir, colocar a semente, cancelar a semente, pular. Tan tan, tan tan. tan. Peguei esse jogo, gente Porque eu achei ele muito interessante Esse gráfico de, tipo 2D com 3D Então vamos ver mais ou menos Como é que funciona o jogo Essa aqui é a minha casa Vamos dar uma olhada Oh, olá é... Bom dia, aranha Está um, um ótimo dia eu, eu sou o Spider Spider. Tipo. Um dia ótimo. É. Não parece que.. Tipo tem um, um sapo na ilha. Ah não, isso é o que, tipo. É, o dia está mais. tá melhor do que isso. Ah, eu acho que. Tá, eu, eu, tá feito. Com certeza, sua mãe está lá fora esperando por você. Sempre, como sempre, o sarcasmo está completamente nele. Tipo, na voz dele. Vamos lá fora conversar com a nossa mãe. Então, eu sou uma raposa chamada Aranha. Raposa Aranha. Ilha é de casa. Vamos conversar. Olá, mãe. É bom. Bom dia, bom dia! Olha só, é. a árvore dropou uma semente. Vá, é. vá em frente, aranha, spider. Pegue! É pra você. Ah, Peguei. Não é todo dia que a árvore derruba uma semente. O, é, o fato é que é uma vez em um tempo. É tipo uma vez na vida que isso acontece. É, e eu guardo isso? Mais que isso, meu querido. Você vai plantar. Quê? Sim. Mas você não pode colocar em qualquer lugar. Porque aqui já temos uma, uma árvore. Então, onde é que eu vou plantar? Ah, você vai ter que colocar na sua própria ilha. Na minha própria ilha? Você vai precisar de algumas outras sementes primeiro. No caminho. Tem um barco escondido em algum lugar dessa ilha. Você vai precisar para dar uma volta. Próximo tá. Depois disso. Você só precisa de uma. De uma casa pra colocar a semente. Lembra de. De como chegar na ilha do seu vô? Ah, sim, eu acho que. Sim. Mas eles. Tá bom, Spider, vá. É, tá na hora de você ir. Volta quando você achar. O barco. Qualquer outra sementes, árvores, flores, você pode usar para a decoração da sua ilha. Ah, tudo bem. E vale comigo de novo se você precisar de alguma dica. Uh! Que legal, gente! Nossa, esse jogo tem uma ideia muito bacana. Tipo, dessas ilhas flutuantes... Vamos achar esse barco mardito. Tem a ah, mas tem que crescer e tudo mais. O que, que é hop? Ah, é voar. Voe! Parece que eu não entendi como é que é esse hop. Ah, atendi, gente. Eu tenho que ir pra onde o vento está me levando. Que é pro lado. Nós temos a nossa própria casa. As cachoeiras. Que é um mini rig, velho. Hey aranha. O que você está fazendo? Ah, uma missão, eu acho. O quê? Não! O que? Que missão? Ah, achar um... algumas sementes. Ah, nossa, que da hora. Eu acho. É, eu acho que eu ficarei. Aqui. É, eu vou. Eu vou fazer uma ilha crescer. O quê? Ah, Spider. Me leve, Me leve lá. Tá, os dois estão conversando. De. Da casa lá que o cara vai ter, vamos juntar então. Vamos conversar água, ah, então. É pra eu vir pra cá Chegamos Ah, ei Caras, vocês estão jogando algum jogo indie bom? Ah, eu finalmente Estou voltei a, a, e estou jogando fest para quem conhece é bom é difícil mas o que você acha os caras tô... quero ver minhas quests quase que eu caio gente vamos ver esse carinha aqui nadando não preste atenção nos meus irmãos Nos meus tal Por que não? Porque eles são, são babacas Ah, boa razão tipo, Ótimo argumento, sei lá Acho que esse é um deles Se você andar aqui com muito cuidado Você irá Nossa, hein Coisa Tipo, convincente Deixa eu ver o que tem então Vamos ver Tá bom, eu vou confiar em você Por aqui... Ah Tá bom, ele falou pra eu ir pelo buraco de coelho Você está... A viu É... Linda aqui embaixo Com certeza é Cada uma bostinha que eu vim fazer aqui. Então vamos... Antes pegar mais um vine. Ih, eu só tenho limite de dois. Oh yeah! Dá mó medo, mano. Você acha que isso aqui não vai crescer junto com você. Dá pra pegar mais de dois? Dá, uau! Então vamos! To the quest! Não vai dar Deu Semente, semente, semente, semente, semente Ah, não tô vim de ficar conversando com esses povinhos uhum, uhum, uhum. Mas então gente, por favor Votem, tá, qual jogo vocês preferem se é Fatal Fame ou o que eu vou deixar na descrição porque eu esqueci o nome dele. Acontece, né, gente? Acontece nas melhores famílias. Hey, Spider. Se sentindo perdido? Como eu posso dizer? Do, não sei. Ah, é. Olha isso, mano. São, tipo, papos muito whatever. Pra eu ir pra lá agora, então vamos. Agora tem um povo aqui. Aham, uhum. pegar sementes. Vamos pegar mais desse, porque isso aqui é vida. Não tem nada. Vamos! To the quest! Let's go! Parece que vai chover, olha as nuvens SEMENTES Nossa, eu tô indo longe, hein? Quero ver pra voltar. Vai ser é um rolê da porra. Isso, gasta, gasta mesmo. Gasta. gasteja aqui Nossa senhora também tá dessa ilha. Ai meu Deus quase. Consegui. Haha. <risos> Ah, eu peguei a semente agora, gente. E agora nós teremos que voltar? É, nós teremos. Opa! Ah, Spider, o que você tá fazendo com o meu barco? Ah, é uma coisa divertida. Ah, tá. Ele me ajudou, então. Obrigado, tá? Obrigado. Dá é pra ir para aquela ilha agora? pra lá mesmo. Estamos indo a caminho da nossa casa. <risos> Perigo. altos alto Falou que os barcos Podem, tipo, ser perdidos Parece que eu não consigo andar de barco aqui Vamos então Tá, mas o que, que eu vim, vim fazendo Nessa ilha aqui? Não parece ser uma ilha boa Vamos ver, né? Até o que esse jogo irá me levar O oh, saco não aí completamos nossa quest. Ah, e aí? Ai, que que saco. Conseguimos finalmente, porra. Ilha dos pais Papai e mamãe, olha só gente, papai, antes <risos> se Pra onde ir? Ah, isso aqui é coisas idiotas. Vamos embora, gente. Eu gostaria minha casa. Ah! Vai ficar meus jardins Aqui Ao redor da casa vai ter os meus arbustos esses aqui morreram Vamos aqui Bonitão Umas florzinhas muito loucas Aí Ao redor aqui ó, vai ter umas super bonitinhas Kawaii Olha que bonito, minha casa Zets Uma placa aqui, outra aqui Eu gosto de placa, gente Vocês não tem noção de como eu gosto de placa Placa, placa, placa, placa, placa, placa, placa, placa, placa, placa, placa, Mais placa, placa Pronto, minha casa tá linda por causa das placas Ó o toquinho também, toquinho é lindo, que isso É lindo também Nossa casa vai ser muito linda Opa, cogumelo, lembra dos cogumelos? aí Vai ser a festa dos cogumelos Que isso, barril, barril Todo mundo gosta de barril, claro Quem não gosta de barril, barril é a coisa mais linda do Olha a minha casa, gente! Minha house is beautiful, tá? Vocês não têm uma casa melhor que eu. Que merda que é essa? Spider, você nunca vai adivinhar o que aconteceu? Seus parentes é, te deram um negócio? Não, eu roubei esse, esse barco dos meus vizinhos. Você o quê? Ah não, é... Só brincadeira, estou começando a quest também Sério? Tá, então ele está fazendo a quest dele Ah, essa câmera me odeia Endgame game. Então, esse foi Spider the Fox. Foi um joguinho bem legal, tá, gente? É... Quem gostou aí, dá like. Agora, recapitulando o que eu falei no vídeo, que eu posso acabar cortando, porque eu falei nas partes mais chatas que esse jogo, apesar dele ser muito show, se você não sabe o que é pra fazer, você vai ficar um pouquinho preso. Eu vou... próxima série que eu vou fazer vai ser de dois jogos, vocês vão escolher. O primeiro é... Fatal Frame 2 de Playstation 2 E o segundo Eu não lembro o nome, mas eu vou deixar Lá na, no, na votação Então, qualquer coisa É só você ir e votar